madrugada no reino e nome na descrição do vídeo, que o texto todo que nós vamos ler essa noite está na descrição do vídeo, amém? Mas não deixe de ler com a gente a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus João 14 e antes de nós orarmos, eu peço a você deixa um like, em nome de Jesus deixa o like deixa o comentário deixa aí uma uma sugestão Entendeu? Deixa aí um. Como que eu vou dizer? Uma crítica. É, contra um testemunho. Mas interaja com a gente em nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos orar. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu like aí. deixe o seu comentário. Compartilhe o link da live porque ajuda muito, Você não faz ideia como que ajuda, você compartilhar e deixar o like, e você conseguir trazer o maior número de pessoas possível para estar com a gente, para estar meditando na palavra e, e orando com a gente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, Senhor Deus de misericórdia, graças te damos Senhor, mais uma noite, mais um dia estamos aqui Senhor, na tua presença, debaixo da tua graça, da tua noção, do teu poder, da tua misericórdia Pai, muito obrigado por mais um dia que a sua misericórdia nos sustentou de pé e nos colocou de pé mais um dia Senhor, muito obrigado Pai querido, por essa oportunidade de estarmos aqui orando, estamos aqui lendo a tua palavra, meditando a tua palavra, eu te peço Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, paz, saúde, prospera nossos caminhos na tua presença Senhor, acampo teus anjos ao nosso redor, nos dando livramento de todo mal, proteja nossas famílias, oh Deus deste mundo maligno, Deus de misericórdia, nos dê saúde física, mental e espiritual, na Tua presença, nos dê resili resiliência, Senhor Deus, para continuar marchando nesse mundo e fazendo a Tua vontade, Pai querido, para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso fortalecimento espiritual, em nome de Jesus, amém Senhor. amém Pai, se você crê, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus, abra sua Bíblia em João 14, 1416 E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre a saber o Espírito da verdade o qual o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita estará em vós. Não vos deixarei óbvio, voltar, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele, aleluia, perceba que Jesus aqui, se você ler a parte do versículo, aliás se você ler a parte do capítulo 13, onde Jesus faz ali Aquele ato de lavar os pés dos discípulos, aquele ato de humildade, e fala com ele que, ele tá, que eles também deveriam fazer isso, ser humilde uns com os outros, lavar os pés uns dos outros. Jesus estava ensinando lhe humildade. Do capítulo 13 até o capítulo 16, Jesus dá as suas últimas instruções aos seus discípulos. 17, ele ora a seus discípulos, roga ao Pai pelos seus discípulos. E no capítulo 18 nós conhecemos a história. Ele vai pro Jerusalém lá, é preso. Então aqui Jesus está dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. E quando você lê a partir do versículo primeiro desse capítulo 14, você percebe que Jesus está preocupado porque seus discípulos ele conhecia o coração de seus discípulos. Na verdade, não só dos discípulos, mas todos que estavam perto dele, Jesus conhece o coração. Até os dias de hoje, Jesus conhece o nosso coração. E muitas passagens, quando os fariseus estavam perto dele, e ele ensinando, a Bíblia diz que Jesus, vendo o coração deles, dizia. Então, Jesus, ele veio o nosso coração. É, uma coisa interessante que eu lembrei agora é quando... Davi vai ser, ser escolhido por, por Samuel para ser ungido rei. Deus fala com Samuel, que Samuel vê todos aqueles irmãos deles e achando que ali estava no meio deles um que seria o rei. E Deus fala com Samuel: Samuel, você vê por fora, mas eu observo o coração. Assim era Jesus, ele via o coração. E, portanto, o capítulo esse capítulo 14 é quando Jesus diz para seus discípulos, não perturbeis o vosso coração, não turbe o vosso coração, não afrinja o vosso coração, e ali Jesus começa a, a trazer um pouco de paz ao coração dos discípulos e falar com eles para eles não ficarem com medo, porque tudo que vai acontecer tem que acontecer, e aqui nesse nesses versículos que nós lemos ele começa a dizer que eles não vão ficar só ele vai ter que cumprir todos os mandamentos que, estão, que estavam sujeitos para ele cumprir até a cruz ser crucificado, morto, sepultado ressuscitar no terceiro dia e tudo, e tudo aquilo mais mas Jesus sabia que seus discípulos estavam com medo de ficar só e não sabia o que fazer então ele começa a a tranquilizar, ele diz assim olha, eu rogarei o Pai Importante portanto ele faz isso mesmo, no capítulo 17 ele ora, ele roga o Pai ele ora pelos seus discípulos e aqui nesse, nesse texto ele diz, olha, eu rogarei o Pai vocês não ficam preocupados eu rogarei o Pai e ele vos dará um outro ajudador em outras traduções está escrito assim e ele vos dará um outro consolador em outra passagem, Jesus diz assim... E Ele vos dará outro igual a mim. Ou seja, vocês estarão com outro que é, serei eu mesmo. Mas na pessoa do Espírito Santo. Então eu rogarei o Pai, vos darei um ajudador, um consolador. Para que fique convosco. É isso aqui que eu acho maravilhoso. É, é isso aqui que eu, que, eu, que eu fico me perguntando... Como que as pessoas podem se desesperar e, e muitas das vezes entregar os pontos e, e não ter fé o suficiente e não se apegar à palavra, igual eu falei com o irmão uma vez em uma das lives, que você tem que se apegar à palavra, porque Jesus disse que as suas, pode passar o que for, mas as suas palavras não vão de passar. E aqui ele diz uma coisa interessante, vos, eu rogarei, eu, rogarei o Pai, eu vos dará um ajudador para ficar convos, convosco para. Sempre. Aleluia. Jesus não estava prometendo aqui que o Espírito Santo viria, porque é o Consolador. Depois ele vai dizer que é o Espírito Santo, no versículo, em capítulo 16 também ele diz a mesma coisa. E ele diz: Ele ficará com vocês para sempre. Jesus não está dizendo que ficará por um pouco de tempo, porque quando você lê o, o, o Antigo Testamento, você percebe que o Espírito Santo ele era dado por medidas, como se fosse conta-gotas, né? é, é, uns recebiam o Espírito Santo, outros não, uns eram cheios do Espírito Santo e outros não, por isso que Elias, quando é, Eliseu fala com Elias, olha, quando você partir, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você, então ele, ele, Elias tinha uma porção e Eliseu queria uma porção dobrada, mas Jesus não, ele diz, portanto naquela passagem onde ele leu o capítulo 61 se eu não me engano, de Isaías dentro do templo, onde o povo que até querer matar ele, ele diz assim, olha o pai me deu o Espírito seus discípulos: eu rogarei o Pai, e ele vos dará um consolador, outro igual a mim, e ele estará convosco para sempre. Aleluia, vocês não vão ficar só. E o capítulo 17, ele diz: a saber, o Espírito, aqui está escrito o Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito. Qual o mundo não pode receber. Porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Perceba que ele está dizendo: o Espírito Santo habita com vocês. Naquele momento ali, onde Jesus estava, estava ali tranquilizando os seus discípulos, perceba que eu quero trazer uma mensagem nessa noite para você. estar sempre com a sua fé vigorada porque você não está só em momento nenhum, essa é a promessa que nós temos, nós não estamos só em nenhum momento, eu já trabalhei de caminhoneiro, eu já estive só pelas estradas, pensando que estava só, mas sempre tinha o um calanta do Espírito Santo na minha vida, eu passei por muitos, muitas coisas, tanto testemunho que tem para contar, eu não estava só, Davi escreve o Salmo 23 e diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, aleluia, E ele ainda escreve o, o, o Salmo 139 e diz assim, o Senhor me sonda, me conhece, Senhor, ele sabe o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar, se eu for mais das profundezas, ele está lá, se eu subir um alto do monte, ele está lá também, o um Senhor é aquele que me cerca em volta e coloca a tua mão por cima, ele está comigo o tempo todo, aleluia, Elias quando sobe o monte Carmelo e foi contra ele 850 profetas de Baal e Elias sozinho, sozinho aos olhos do... humano, mas ele estava com o Senhor dos Exércitos. E aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês não ficarão só. Vocês ficarão com o Espírito da Verdade, o qual o mundo não recebe, porque não pode ver nem o conhece. Mas vocês conhecem e ele habita com vocês e esse habita com vocês que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo naquele momento, naquela hora ali, porque depois ele diz assim, depois ele estará em vós, porque depois cumpre-se a promessa de, do profeta, esqueci o nome do profeta aqui, mas o profeta que diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, essa promessa é cumprida, Lá no capítulo 2 de Atos, onde cumpre-se a festa do Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. É isso que Jesus está dizendo aqui, o Espírito Santo, por enquanto, Ele está habitando com vocês, mas depois Ele estará em vós, morando dentro de vocês. E no versículo 18 Ele diz assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, eu estarei com vocês ainda um pouco de tempo e o mundo não me verá mais aleluia hoje nós não vemos Jesus aleluia hoje a gente a gente o vê pela fé hoje a gente vê tanta imagem e quando você estuda a história mais a fundo você percebe que todas essas imagens que eles pintam, que esculpem acerca de Jesus passou muito longe da fisionomia do mestre mas tem uma promessa no livro de João eu falei ontem, vou falar de novo o João falou duas vezes naquele dia e eu, eu, eu, eu, eu não vejo uma, a hora de, de estar naquele dia João, João disse assim, naquele dia nós o veremos como ele é como ele é exatamente então eu estou dizendo aqui ainda um pouco de tempo o mundo não me verá mais mas vós me vereis, porque eu vivo, oh glória, e vós vivereis, aleluia, eu vivo e vós vivereis, Paulo escreve assim, se nós formos mortos com Cristo, nós seremos ressuscitados com Cristo, E no versículo 20 ele diz assim, Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse que Jesus está dizendo? O Espírito Santo, quando Ele estiver conosco, nós vamos entender, hoje nós entendemos, o Espírito Santo está conosco e nós entendemos, e nós conhecemos que Jesus está no Pai, o Pai está em Cristo, e eles estão em nós através do Espírito Santo essa é a promessa hoje nós não temos é, é, Paulo diz que o justo viverá pela fé e é essa fé que nós temos de nunca estarmos sol. quantas vezes na nossa vida nós pensamos estarmos sozinhos eu mesmo muitas das vezes pensei em estar só quem nessa face da terra não há uma, uma pessoa nesse momento pensando que está sozinho que não tem ninguém olhando por ele quem nunca passou por esse momento de achar que não resta mais nada na sua vida porque não tem mais ninguém por ele, ninguém olha mais por ele. E Deus diz no livro de Isaías, ainda que uma mãe que amamenta abandone seu filho, eu jamais o abandonarei. Eu jamais o abandonarei. Deus está sempre conosco. É, é isso que nos conforta, é isso que nos acalanta, é isso que nos nos traz paz de espírito, pode estar tudo desabando a nossa volta, mas nós sabemos que o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo está em nós, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se estamos passando um tempo de bonança, coopera para o nosso bem, se não estamos passando por um tempo de derrota, que isso está cooperando está passando por um tempo aonde você está perdendo coisas ou perdendo pessoas, pode ter certeza que Deus está fazendo uma limpeza na sua vida porque ele quer um melhor, porque Paulo, para nós renovarmos o nosso entendimento para nós entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que vontade é essa para nós e qual é a vontade de Deus para nós ele deixou bem claro que a minha a minha vontade para vocês a minha intenção para vocês é sempre de vida e não de morte, é sempre de bênção e nunca de maldição. Aleluia. Essa é a promessa que nós temos de Deus. Aleluia. O som parou aqui, mas eu vou continuar. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Foi o que ele disse no sermão da montanha. Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, é considerado um homem prudente que faz a sua casa sobre a rocha ou seja, ele está firme está, ele está alicerçado glória a Deus e ele diz e esse é que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e eu, o man, e eu me manifestarei a ele perceba perceba a a maravilha dessa palavra que olha... Preste bem atenção... Aquele que tem os meus mandamentos... E os guarda... E segundo que está escrito em, em, No capítulo 7 de Mateus... No final do Sermão da Montanha... Ele diz... Aqueles que guarda e pratica... Ouve e guarda e pratica... Esse... Me ama... E aquele que me ama... Será amado de meu Pai... Ou glória... Aquele que ama Jesus será amado do Pai, será amado de Deus. E Jesus diz assim, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quando você ama Jesus, o Pai te ama e Jesus se manifesta a você. escreva nos comentários se Jesus já se manifestou no seu coração, te trazendo uma paz, vezes te trazendo uma repreensão, meu filho, não faça isso, porque a promessa dele, é que ele estaria conosco para sempre, e o Espírito Santo ele viria nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, se você tem um Espírito Santo, todas as vezes que você faz uma coisa errada, ele te fala com seus ouvidos, isso não falha, ele sempre vai te dizer, não faça isso mas Paulo diz que infelizmente muitos resistem ao Espírito Santo e quando nós resistimos ao Espírito Santo nós pagamos o preço nós temos que agradecer ao Pai agradecer ao Filho por ter mandado o Consolador, o Espírito Santo porque hoje nós sabemos que não estamos só não estamos sozinhos Ele nos sonda, nos conhece sabe nos caminhar, nos levantar Ainda que nós andarmos pelo Vale da Sombra da Morte, Ele está conosco. Aleluia. E seja o que for que você for fazer, você, a gente sempre pede, mas porque a gente, vamos dizer assim, a gente tem que clamar, a gente tem que orar, tem que buscar a presença de Deus. Mas na verdade a gente nem precisa pedir, porque Ele sempre está conosco. Então tudo que você for fazer, você não precisa ir fazer com medo se você for falar alguma coisa você não tem que falar com medo você sabe que o Espírito Santo te instruirá em tudo que você deve dizer portanto o salmista diz no salmo 90 se não me engano ele diz assim abre a boca que eu encharei, encherei o Espírito Santo muitas das vezes fala quantas vezes não aconteceu de você falar uma coisa e depois assim pensar assim Mas, eu falei aquilo que Deus te usa para dizer, Deus te usa para falar o Espírito Santo te ajuda, o ajudador o consolador, quantas vezes você está numa situação que às vezes você não consegue nem orar você não tem nem palavras no teu coração para falar para Deus, mas cumpre aquilo que Paulo diz que o Espírito Santo interpreta nossos gemidos inexprimíveis e leva isso como um suave até Deus, isso como oração até Deus mesma forma que aconteceu com Ana, Ana estava orando, orando, orando, a ponto de depois, já acabou as palavras mas ela continuava balbuciando, e aquilo chegou com um incenso suave aos corações de Deus, a ponto de, ele, Eliseu primeiro, Eli ele, ele achou que ela estava embriagada, mas quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele diz assim, vai em paz meu filho, o Senhor ouviu a tua oração aleluia porque a gente fala, a gente clama, mas na verdade o que Deus ouve é o nosso coração, aleluia, às vezes você fecha os olhos, não tem aquele momento onde você não consegue nem falar, mas o Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias, ele transforma aquele silêncio seu, porque ele está vendo o seu coração, está vendo o poder da sua alma, ele está vendo o que, que você precisa ele transforma aqueles gemidos em aquele silêncio, aquela agonia e oração e elevada teu o Pai Jesus estava em agonia no Gertseman e o Pai o ouviu mas no caso de Jesus infelizmente ou felizmente para nós o Pai não poderia ouvir aquela oração. Porque Jesus pediu três vezes, Pai, me livra desse cálice. Mas quando Ele viu que o Pai não respondeu, Ele entendeu, Pai. Mas que não seja como a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. E na terceira vez que Ele ora, Ele é preso e a gente só conhece a história. Ele é crucificado, é morto, sepultado, ressuscita o terceiro dia, fica com seus discípulos 40 dias, sobre aos céus, dez dias depois vem a promessa, essa promessa que ele disse aqui, ele ficará com vocês para sempre, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, ele tem esses vários nomes, tem algumas, algumas traduções, tem até o Advogado, o Apoiador, o Amigo, Aquele que, que te ajuda... Aquele que anda contigo... É aquele que está do teu lado... Aquele que não só está do teu lado... Mas está dentro de você... Porque ele é onipresente... E o interessante é que ele é um só... Mas ele consegue ajudar... Todos os filhos de Deus na face da terra... Porque ele é onipresente... Ele é onipotente... Ele é onisciente... Ele é todo poderoso... Porque ele é o próprio Deus... Tomé diz, Jesus disse para Tomé, Tomé, você está crendo porque você está me vendo, está tocando a minha mão furada, está tocando o meu lado, mas bem-aventurado aqueles que não verão, mas crerão, hoje nós não estamos vendo a Deus, nem a Jesus, não tivemos o privilégio que os discípulos tiveram de andar com ele, do lado do mestre, mas nós temos que anseiar aquele momento, aquela hora, não vejo essa hora chegar e nós vermos ele face a face vermos a face dourada do Mestre e dizer muito obrigado Senhor muito obrigado por tudo eu não merecia eu não merecia o Senhor ter morrido por mim eu não merecia o Senhor ter me salvado eu não merecia o Senhor ter mandado o Espírito Santo para estar comigo todos os dias, eu não merecia eu não vejo essa hora de nós participarmos da banda do banquete as bordas do cordeiro. E agora, o Espírito Santo não só estará conosco. O Jesus não só estará conosco através do Espírito Santo, mas nós estaremos com Ele para sempre. Amém. Então a mensagem que eu tenho para você que está nessa live nessa noite e você que depois vai ver, que vai ver gravado: nunca diga que você está só. Nunca se sinta só o mundo aí fora quando se sente só vai para as drogas, vai para a bebida, vai para as noitadas, vai para as coisas ilícitas, aleluia, mas o Filho de Deus é aquele que tem conhecimento do Espírito Santo e sabe que o Espírito Santo está com ele, vai para nenhuma dessas coisas, ele vai para o joelho, ele faz aquilo que Jesus disse, fecha a porta atrás de você, você quer alguma coisa do Pai? Foi Jesus que disse, não foi eu, você quer alguma coisa do Pai? Você quer alguma coisa de meu Pai? Faz o seguinte, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, só você e o Pai, ora em segredo, que em segredo o Pai te abençoar, aleluia, porque é uma coisa terrível que o diabo sempre tem Desanimar em clamar. Tem vezes nós fazemos um certo tipo de coisa que a gente pensa assim, eu não vou nem orar, porque Deus nem vai ouvir, porque o que eu fiz é terrível. Isso é um pensamento que o diabo coloca na nossa mente. Porque Isaías deixou bem claro, não importa o pecado. Se for vermelho como a escarlate, ficará branco como o alano. Se for vermelho como o carmesim, ficará mais alvo do que a mais alva neve. Não importa o pecado. Espírito Santo, Consolador, para nos ajudar nessa empreitada de pedir perdão a Deus e andarmos firmes neste mundo que sabemos que não estamos só, em nome de Jesus, não se sinta só, diga nos comentários, eu peço você, escreva nos comentários, eu não me sinto só, porque o Espírito Santo está comigo, faça isso em nome de Jesus, escreva nos comentários, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos orar Senhor Deus de misericórdia graças te damos ó Deus por mais este momento de oração mais este momento de leitura da palavra e meditação na tua palavra Senhor muito obrigado Pai por colocar em nós esse sentimento de nós sabermos e temos a certeza de não estarmos sol, porque foi promessa do teu filho amado Jesus ó Deus que o Senhor estaria conosco através do Espírito Santo para sempre nós não veremos a Ti, Senhor Deus, não nos vemos pessoalmente hoje, mas um dia nós o veremos. Essa também é uma promessa. Aonde quer que esteja neste momento, o Pai que esteja orando conosco neste momento, esteja se sentindo só, Senhor. Tira desse coração essa angústia, essa agonia, essa ansiedade, essa depressão, Pai querido, Pai Santo. Quantos neste mundo, Pai, neste momento, quais estão se sentindo só pela madrugada, perdendo o sono, e se o Senhor não tiver misericórdia, essa pessoa faz até uma besteira, Senhor. Mas tem de misericórdia desta vida, Pai. Que abraça ela com o Teu Espírito Santo, joga por terra toda obra de maligna, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, tudo que foi feito, Senhor Deus, tudo que que não foi feito segundo a Tua vontade, que seja desmanchado, seja jogado por terra, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, aonde quer que esteja neste momento, um filho Teu, Senhor Deus, se sentindo só, que o Teu Espírito Santo o envolva agora, Senhor, trazendo paz, alegria, saúde, prosperidade, sabedoria, Senhor Deus, resiliência, força, que Ele possa revestir-se, Senhor Deus, da Tua força, da Tua armadura espiritual, permanecer firme e forte na tua presença e tendo a certeza e a esperança de não estar só, ainda que não esteja ninguém físico na tua presença, mas nós sabemos que estamos com o Senhor dos Exércitos o Espírito Santo que está conosco todos os dias, o Consolador o Ajudador, o nosso amigo o Espírito Santo Jogo por terra toda angústia Pai entrega alegria e paz aos corações, eu te peço em nome de Jesus escreva aí amém em nome de Jesus glórias a Deus escreva nos comentários não peço a você escreva nos comentários eu não estou só eu sei que eu não estou só o Espírito Santo está comigo faça isso escreva aí, em nome de Jesus graças a Deus amém? No mais eu peço a você que deixa um like compartilhe o link da Live deixa o um comentário um pedido de oração conte seu testemunho Fala, isso, fala aí, fala, escreva um comentário como se você estivesse dizendo para Jesus, Senhor, muito obrigado por não me deixar órfão, por não me deixar só. Escreva em nome de Jesus. E no mais, eu espero você mais uma vez amanhã, às 23h56 na nossa madrugada do reino, eu estou pedindo força a Deus para nós cumprirmos esse propósito de fazer um ano de madrugada no reino. 365 lives estamos aí com 105 106 mais ou menos o principal propósito de bater um ano de madrugada do reino todos os dias eu não posso garantir que vai ser todos os dias porque talvez pode acontecer alguma coisa né? O amanhã Deus pertence, só Deus sabe o dia de manhã, mas eu estou me esforçando para que a gente faça todos os dias e completar um ano todos os dias na nossa madrugada do no reino em nome de Jesus, amém? Pra isso eu conto com a tua oração, com o teu like, com o teu comentário, com o com seu compartilhamento e com a sua presença aqui em nome de Jesus, amém? No mais, se ninguém quiser perguntar mais nada, no mais fica na paz, que a paz, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus, seja com todos, com todos nós, não só hoje, mas por toda a eternidade, você que crê, diga, escreva, amém, em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo te abençoe, te acalante, seja teu consolador, em nome de Jesus, fica na paz.